Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo, gente. Olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará, em Porto Alegre. Você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos. Espero que vocês gostem do trabalho. E se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Fala, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da nossa série Casa e Cor 2021 Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar uma casa, um projeto, né? Da Juliana Moa e da Andressa Zeidler. É casa Atrium, né? Bem viver. Olha só, o projeto faz uma releitura neoclássica do Atrium de Roma antiga e uma sala principal para convívio situado no meio da edificação, com ventilação e iluminação natural, casas gregas e romanas do século passado, norteiam arquitetura e decoram, gente, vários e vários grandes e belos imóveis uh, do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, né? Uh, seja bem-vindo, então, né? Estou uh, aqui na porta de entrada. É uma é amostra uma de decoração de uma sala com estilo neoclássico, né? Meio romana. Né? Meio uh, estilo meio medieval, assim, né? E olha só que interessante: aqui na entrada, meus caros, ó, bem aqui a gente já tem, cara, uma parede verde aqui, uma mega televisão aqui, gente. Essa aqui deve ter, acho que, olha, mais de 80 polegadas, só para ter uma ideia. Olha, olha o meu dedo aqui, olha o tamanho da televisão, é gigantesca essa televisão, meus caros, é top essa TV, olha essa parede verde, gente. E isso aqui, para você ter uma ideia, é natural, são samambaias naturais E ele tem um sistema de irrigação, né, atrás com tipo um tecido úmido Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó Um tecido úmido aqui, né, tem uma riga, lá tem uns canos e tal A irrigação automatizada, é diferente, né, bem diferente, né, bem legal Mas vamos voltar, só tem mais umas luminárias aqui no chão mas vamos voltar para nossa sala aqui, gente. Olha só. Olha que linda essa sala neoclássica. Olha esses sofás com esse, com essa.. Com esse centro aqui também. Tipo, fosse uma mesa de centro também. Ela é também, gente, ó. Como se fosse um puff gigante, né? Parece que os sofás vão se encaixar. Olha que legal isso aqui, gente. Ó. A lareira, com, vem a mesma pedra que é revestida da lareira, vem um porcelanato que imita aqui, gente. É lindo demais. Uh, porcelanato é da Portinari. Aqui, meus caros, quando vocês vierem visitar no caso, cor, tem todos os fornecedores bem na entrada aqui, gente. Ó, oh. Portinari uh, Apoio, né? Aí correia, vamos botar aqui, ó, Patrocínio uh, Manta Oficial Coral, né? Savaral dos carros e tal. Colaboradores, fornecedores, Alevato, facção. Olha só que legal, né? Então, quando vocês vierem visitar, né? Só apontar o QR Code e vocês já vão ter acesso a todas as informações. Olha só que quadro maravilhoso aqui, gente, ó. Um quadro de pena. Eles não, eles não se encaixam, mas é o mesmo desenho, gente. Lindo. Maravilhoso. Aqui essa tinta em torno da coral. Um mate, né? Bege, pergaminho. Olha que top. Aqui a gente tem a nossa lareira. Olha esse lustre que diferenciado, gente. Sabe que não é um lustre daqueles imponentes, assim, né? Mas eu nunca vi um lustre igual esse aqui só aqui mesmo bem diferenciado né aqui as paredes né Meu estilo romana neoclássica a nossa lareira aqui gente ó toda de pedra linda maravilhosa uma lareira sugestiva né a lenha né gente muito bacana e aqui né a gente tem um balanço aqui né gente um sofá de descanso né ele é suspenso Vidros, a gente tem os vidros em caixa aqui, gente, de 45 graus. Olha só que legal isso aqui, esses espelhos, né? 45 graus aqui. E aqui, meu cara, olha só, aqui em cima a gente tem mais. O arquiteto chama de telhado verde. Mais um espaço aqui de samambaias LEDs, luzes. Um detalhe no gesso, espelho lá em cima. É lindo demais, gente. E aqui um monumento, né? Representa, sei lá, uma mulher aqui. E eu quero te mostrar. Então, gente, olha só, a vista que a gente tem desse canto aqui, né? Como o pessoal tá usando, né? Esse tipo de, de poltrona, né? Suspensa, né? A gente, vamos falar sério, a gente que é, é mais gordinho fica suspeito de sentar. <risos> Ai, meu Deus do céu, olha só. Gente, olha só, até o teto não é de gesso, é MDF trabalhado com LED, ó. LED, LED ali, tem um tipo um nicho lustre. Essa aqui, então, gente, é a casa, é a amostra, né? O estilo de sala neoclássica, meio romana, em meio aos prédios velhos, né? A ideia da arquiteta, a nossa Juliana Moura e Andressa Zeidler, que são as responsáveis por esse projeto aqui, que também ficou uma obra de arte muito diferente também. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Quero te agradecer de coração. Até o próximo vídeo. E não perca mais um vídeo da nossa estreia, Casa e Cor 2021, amanhã. Tá bom, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo e tchau.